E aí, João, tudo bem? E aí, João? dona Priscila, sua doida? Ah, ah agora é, enxerguei. É, aí. vão ver o que essa doida vai aprontar. E aí, gatinho inédito tá no jogo claveiro de desse favor. domingo. Vou com vocês um minutinho rapidinho. Então, eu estou representando um grupo de oftalmologia aqui da região a gente tá pegando as pessoas assim que não fizeram o exame de vista, estão fazendo exame de vista gratuito. Você já fez alguma vez? Exame de vista? Deu pra perceber que eu vi de longe lá que já vi que você não enxerga bem só pra escolher a pessoa que tá do seu lado, né? É por que você tá falando isso? Que ele escolheu a pessoa errada? Você tá parando o marido dos outros pra tá falando que ele não enxerga, você tá querendo escolher o quê? Ué, pra, pra é. vir na saúde dele, você vai querer fazer o exame? vai fazer é de graça. É de graça. Não, é de graça. Não, não, não, não, não vai, vai fazer, fazer é de graça. não vai fazer. Vai fazer, né? Porque aí vai. Se o senhor ficar bem na vista, o senhor vai dar um, né? um fora não, nela, né? Não, mas vai fazer pra trocar de mulher? Não, não. Então é isso. Você quer fazer exame pra trocar de mulher? Não, não é pra trocar de mulher. A... É saúde, saúde. É, mulher, é. Mulher. às As mesmo, vezes saúde, trocar de mulher vai fazer, não fazer não até melhor pro senhor, Vou Porque essa daí é muito... Fazer. Fazer. Não que não, isso? Para isso! Para com isso. Que horror! Isso. Que horror. Isso. Você tá precisando é de um cardiologista, minha filha. Vai ter um treco, isso sim. Boa tarde, casal. Tudo bem? Posso falar com vocês rapidinho? Eu represento um grupo de oftalmologia aqui da região. E nós estamos fazendo exame gratuito nas pessoas. Uhum. É, você já fez alguma vez exame de vista? Não. Não? Então, é que realmente dá tá, tá pra perceber que você, não, você nunca fez, porque só pra você ter escolhido essa mulher aí que tá do seu lado, pelo amor de Deus, tá precisando urgente de um exame. Você não enxergou que ela já, além de ser feia, ela nem fez a unha ainda? Vamos fazer esse exame? Você não deve enxergar direito, não é verdade? que você tá vendo demais em mim? você, você enxergou que ela tá com o cabelo roxo? Onde é já, onde que se anda com o cabelo roxo na você rua? Você não sabe platinar o seu cabelo. Para de dizer, Vamos fazer esse não exame? Não não fala nada. Eu tô falando aí, ó. Falando o quê? Que ela tá ficando louca. Ué? Que exame de vista que ele precisa fazer que você também precisa? Ué, ele precisa. ó, ó meu óculos aqui, ó. Você precisa de um óculos de fundo de garrafa ainda, fundo de, de garrafa. Fala aí, João, tudo bem? Fala, João, minha querida eu Paloma. perco a venda, mas eu não Hã? perco o juízo. Olha o que Roda essa aí. doida vai aprontar. Você vai rir muito. Sim, Vamos rir no João Kleber Show o Cazão, desse domingo. Um minuto da sua atenção, por favor. Desculpa atrapalhar vocês. É que eu tô vendendo umas roupinhas porque eu fechei uma loja que eu tinha. Nossa, eu acabei de fazer umas compras ali. não. não vai dar um assim compromisso. Mas é 3 por 10 só. Vale a pena. É, tá. É, vem é, vem, vem dar molhadinha aqui, ó. Tá. Acho que dá pra dar só uma olhada, né? Não posso garantir muito, não. Eu faço 4 x 10 pra você, não chorar, mulher. Pera só um minutinho. Deixa eu ver essa roupa aí. O que é tá acontecendo aqui? É assim eu não que você vende suas roupas? Você não gostou da blusinha, Mano, é assim que você vende suas roupas, meu bem? Vai, dá se cobrindo aí, ó. É assim que você é louca, não? Cara, acho que, não. Não. que vai ficar bem pra você. É assim, é p***, né? Vende roupa assim, nua, na rua. Mas mulher, pelo que amor de problema, Deus. Não tem problema, mano. Não, você é louca, sair. mano. Para de olhar pra ela, você também. Eu preciso Ai, liquidar eu... essa daqui, me ajuda aqui, ó. Tá na promoção, aproveita aqui. Ai, meu Deus, preciso vender essas... Casal, por favor. Um minutinho da atenção de vocês? Moça, eu fechei uma loja que eu tinha e eu tô vendendo umas roupas. Não, tá num preço bom. Você quer dar uma olhadinha sem compromisso? Três por dez eu vou fazer, só pra liquidar essas daqui que eu tenho, tá? Ó, que fazer aqui, você tá louca? É desse jeito que você vende as suas roupas. Eu gostou da Não, cozinha. Eu não gostei do jeito aqui, que você ó. tá vestida, meu pai. Mas qual que é o problema? Qual que é o problema? Você não tá tendo uma namorada aqui. Tá bonita, né? Sabe o que você, ó, eu tenho faz, aqui, você tem ó. essas roupas e você vende. Você usa, entendeu? Então. Ah, Vamos embora, vai, vai ficar dando salir. Vamos embora. Vá embora. Vá embora. Oh, ajuda oh, eu aí, meu. Ó, tem mais aqui, ó. Preciso vender minhas coisas. Ô, casal, um minuto da sua atenção, por favor. Sabe o que acontece? É, eu fechei uma loja que eu tinha e eu tô liquidando umas peças. Vocês querem dar uma olhadinha? Não, moça. Mas é 3 por 10 só. Vale a pena. Tá bom, então, moça. Mas essa Acho roupa não é roubada, moça. Ah, isso você é acha... jeito de atender os clientes? Você achou dessa é por isso que você aqui? não vende nada. Eu tenho aqui, Que coisa ó. feia. Você, não, não, vai, assim, você não vai vender nunca essas roupas. Calma, moça. Calma, calma. Não nada. Você tá gostando? O que é? Tá bom, tá bom. Ah, dá licença, viu? Oi, João. Tudo bem? João, comigo é assim: sujou, tem que limpar. Ah. Quer ver? Então roda aí que você vai ver. <risos> Essa piscina foi de cota, meu Deus, ela bronca. É. <risos> que que é isso? É isso, é isso? Meu, olha o que vocês fizeram. Então, meu, louca, me sujaram não. toda. Olha ah, não. isso. Não, olha não. agora. Que isso? Vamos ter que limpar. Que é Ó, ó, pra que tá nos é produtos isso? de limpeza, aqui, ó, já pega um produto ah, pra limpar mas isso eu eu Olha assim. sua cara. Olha o que isso você daqui sai da minha frente. Não, calma. Calma. calma. você faz, não? Vou limpar na sua blusa. Vou limpar na sua blusa. Vamos rir, vamos rir. Oh, que Palhaçada ah, é que essa, minha filha Olha o tamanho dessa sua bolsa Me deu uma bolsada, derrubou ah, ah, tudo, tudo, tudo. Aqui ah, não fica desse jeito não Aqui comigo você vai ter que lavar que ah, Você vai ter que lavar Sensacional Eu vou pegar sua roupa Eu vou te pegar a sua cara, a sua cara Fala, João Kleber, beleza? Ei, seu Pra filho. mim não tá muito, não, hein? Ah, tô impossibilitado possibilidade é, de fazer não. qualquer coisa. Vamos ver se o ser humano é solícito mesmo. Roda aí que Bem você vai entender. Neta no show Oi. desse domingo, vamos rir. Desculpa atrapalhar vocês aí, incomodar. Acho que meu braço se tô com muita dor nesse braço aqui, deu uma luxada. Minha gatinha fugiu de casa e tá lá em cima na árvore. Pega ela lá em cima pra mim, ó, minha gatinha. Ai, me ajuda. Ajuda ela a descer lá daqui. pra mim. Ah, me ajuda, moço. Ah. Me ajuda. Pai. O que foi? Ele tá com o braço ruim. Me ajuda você, moça. você tem vergonha na cara? Desce daí, meu. Moça, deixa ele me ajudar. Vai. É rápido. pula Olha a altura. Ah, ele é rapidinho. Isso, Tô isso com o braço isso. machucado. Ah, me Vai me ele. Vai lá. Dinha, amigão, Me ajuda. <risos> Vai. Amigo, desculpa atrapalhar vocês. De manhã eu já briguei com a minha gatinha. Aí fui ver, agora ela subiu na árvore. Olha tá lá, ó, braço ruim. Pega ela lá pra mim, por favor. Olha lá. Moço, Pega ela lá pra ajuda, mim, você me ajuda? Moço, por favor, me ajuda. Olha lá minha aqui. gatinha. Peraí. Não, Brincadeira, não, não, cara. Moça, deixa ele me ajudar, vai. Ajuda Tem ela lá. Vai. Ah, ajuda ela, nem é nem coisa foi. rápida. Quero descer daqui. Ô, ah. Não vai ajudar. Nossa. Oi, João, tudo bem? João, tô aqui pensando. Será que eu falo grego? Não é possível. Eu falo uma coisa e a pessoa entende a outra. Não tô... Olá. Olá. Tudo bem? Tô te atrapalhando aí no celular? Não? Prazer. Posso me apresentar? Priscila, você? Bruno. Posso sentar aqui do seu lado rapidinho, Bruno? Posso? Não. Dá licença. Claro. Então, Bruno, sabe o que que é? É que assim, eu tô precisando de uma grana. É. Você sabe que mulher meio que a tela quando precisa de dinheiro, né? É, é, é, é. então. Aí eu ia perguntar assim se você tem algum valor assim pra me, me ajudar. Aí se você me ajudar, eu deixo você ver meus biquinhos. Ah, ver os biquinhos, você sabe, né? Tem 20 reais aqui. 20? Mais nada. Pode ser? Agora, ó. Esse aqui é o biquinho não, rosa claro. E esse é o rosinha mais não, escuro, não, não, ó. Qual que você quer? É esse aí? Que biquinho é esse aí? Ué, isso aqui é um biquinho, não, são dois biquinhos. Esse aqui é outro biquinho. Ah, que biquinho não, que você não, pensou. Não, mas você não, também não, tem uma mente não, poluída, não, né, Bruno? Não, Dá não, licença. Não, que devolve não, seu é. dinheiro. É. Eu, hein? Oi, gatinho. Upa, tudo, bom? tudo bom? Ai, deixa eu te falar, Luca. Sabe o que é? Assim, tô tentando um, um trabalho aí, mas tá bem complicado, né? A situação de hoje tá difícil, né? E aí eu ia te perguntar <risos> se você tem alguma ajuda, assim, pra por assim. Qualquer é valor que você puder me ajudar, eu vou deixar você ver meus dois biquinhos. Oh. É seus únicos? Nossa, isso aqui vai me ajudar muito, viu? Sério? Ah, mas vai valer a pena, ah. poxa. Deixa eu te falar, ó. Esse aqui é o rosinha claro e esse aqui é o rosinha escuro. Aí você tá me tirando. Aí é só ver, tá? Porque esse aqui é meu e eu vou levar pra casa. você tá achando que eu sou otário. Ué, mas esse aqui é os biquinhos, ó. Que bonitinho os biquinhos. Tá uma não não, não, não, então dá licença, que já deu meu horário, eu preciso ir embora. Oi, João, tudo bem? João, cirurgia plástica tá em alta no Brasil, não é verdade? Vamos ver então o que as pessoas acham sobre isso? Dá uma olhadinha aí. Só que tem que ser daquele meu jeitinho, hein, ó. Boa tarde, casal. Boa Tudo boa bem? Joia? É, eu tô fazendo uma pesquisa aqui na praça hoje, tá? Vocês podem responder rapidinho? Pode, é super rápida. É uma pesquisa sobre cirurgia plástica. Você já fez alguma? Não. Nunca fez? Mas tem vontade de fazer? Tenho, mas eu tenho muito medo. Tá, legal. Eu marquei aqui o seu problema é o medo. Na verdade, eu queria pedir uma opinião de vocês agora. Vocês podem dar? Ó, oh, segura aqui para mim, rapidinho. Esse slipo faz mais ou, é ou menos. Não dá uma olhadinha? Não dá uma? Não dá uma olhadinha? Ô, moça, você tá louca. Não, eu quero, que <risos> eu quero saber é? É o seguinte, ó, eu fiz lipo faz uns dois meses. É é isso, Mas meu? olha aqui, olha ó. Agora, olha agora, agora. Pega agora, agora. aqui, ó, pega Não. aqui, moço, pra você Cê ver. Tá As tá aqui, ó. <risos> Ai, amor, como? Oh. Como? Ai. Eu só quero uma pelinha. Que isso? Boa tarde, casal, tudo bem? Posso falar com vocês rapidinho? Eu tô fazendo uma pesquisa aqui na praça hoje sobre cirurgia plástica. Você já fez alguma? Sim nunca? Você tem vontade de fazer? Tenho. Aonde você faria? Ah, tirava lipo. É o que mais incomoda as mulheres, na é verdade? É verdade. Nossa, eu, eu que o diga, viu? É, e você não faz cirurgia plástica por qual motivo? Ah, é que isso muito caro, né? Tá, legal. É, eu vou só pedir uma última opinião de vocês. Segura aqui pra mim, rapidinho. Então. Ó, eu fiz uma cirurgia tá plástica com a lipo. Você o é do namorado, você tá louco. Não, pra você dar a sua opinião. Ah, tá vendo é, com é, umas gordurinhas tá aqui, louco, louco, ó. Tá bem ó. Bom, Olha aqui, bem moço. Bom. Oi, João, tudo bem? E aí, João. Bonica, eu solteiro é assim, dois, assim tá complicado tá segurar bem. o fogo, viu? Roda aí. Preste atenção em detalhes nessa pegadinha. Oi, moço. Tudo bem? Vamos rir, vamos, vamos rir no João Cleber Show desse domingo. Tá esperando alguém? Não, não. Vou contar uma coisa é. tão é. fogosa ultimamente, sabia? É, eu... Ai, mas eu preciso mostrar esse roupa pra alguém. Solteira, né? Imagina como que é, como que a gente fica. O ah, que você acha? É o cara certo. O cara certo? Ai, que delicinha. Você podia me dar um dinheirinho pra isso, né? Vê aí quanto você tem. Tô okay. desempregada, sabe? A gente se ajuda nós dois. <risos> <risos> você <risos> é uma cara de sem vergonha. Que isso? Fogo. fogo. Fogo. Fogo. Falei que era fogosa. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Oi, moço. E mais uma vítima. Você mais tá uma vítima. Aqui, você? Pode, tá à vontade. Tá sozinho? Estou. Esperando alguém? Não. Até agora não. Tava só aqui parado. E você? É hum. com fogo. Mas como assim? Com fogo, sabe? Uma coisa assim? Tornada. Louca pra mostrar meu fogo. Vai Quer também. ver meu fogo? Ah. Você me ajuda com dinheirinho, né? Mas quanto? Quanto? Não sei quanto você tem na carteira aí. Ah, deixa eu dar uma olhada. Ah, é. Mesmo na praça ou no tá que vai. Agora, olha agora, olha. Se solta, agora. relaxa. <risos> Fica assim, não. Olha que isso. O que ó. é isso? Ó. Fogo. Fogo bastante, né? É bastante fogo, né? Vem, vem aqui, ó. Vem. Se você vir aqui, ó. Vamos sai fora, sai fora. Já deu dinheiro, seu trouxa. Já... E aí, João Kleber? Fala, Toninho. Jardim, lavanderia, hein? Ah. Só que aqui é diferente, hein? É o seguinte, gente. Esse Toninho vai bom. fazer uma. Vocês nem imaginam nessa lavanderia. É. Olha só, vamos rir, vamos Tudo rir. Bem? Tô atrasado, hein? E aí, bro? Aqui. Ah, Mas já é comum você ah. faz foi... ah. um. Normal. Sempre. Ah, agora, Sempre. Agora, agora, funcionou agora, agora, agora. assim. O vou... seu marido tá gostando. Tá gostando? Seu marido tá, tá amando. Tá, Vamos tá, tá Não, não vou mais vou vou mais lavar roupa Não aqui. posso fazer não, nada. Não, dá você. Ficar não, dá você. Nessa aqui, que louca. Tira, tira. Ai, louca, louca. Ah, vai brigar com o seu marido na casa dele. Ai, a gente tá é babando, que aí, é. mano? Ai. Olá, bom dia, amiga. Pai, é bom. Ah é? Tá vinte, 30 trinta reais. Eu Oi, eu Lindona. Parecido. Tudo bem, querida, beleza? Ficou pronto, sim. Ficou bom? Ficou, ficou top de linha. Então vou... Olha que maravilha. Nossa, isso! Olha! Lavando tá ele, amiga. Já te falei. Você, ah, isso é uma vergonha. Vem, se, se ficou cheiroso. Ó. Ficou cheiroso. Ótimo. <risos> cheiroso, maravilhoso. Você não quer lavar não sabia a sua? que era assim, não. Quer aproveitar a sua? Pendura não, aqui. Não, obrigada. A sua pendura que eu Eu lá. não fiz ele. Ficou com tanto respeito. Tá, me atrevo mais. Ai, vem sim. Valeu. Então, eu faço 25. Manda a família aí. Manda a família vir aí. Oi, João, tudo bem? Fala, João. Sabe dona aquele Paloma. lugar especial assim também, que é? você tem boas Hã? lembranças? Pois é, eu tô aqui Olha hoje. O que eu a Paloma tudinho. vai fazer? Roda aí. Vocês nem imaginam! Boa tarde. Vamos tudo rir, bem? vamos Deixa rir, vamos coisinha. rir! Quero fazer uma declaração de amor pro na meu namorado, vi que vocês estão assim em casal, né? Será que você podia gravar um vídeo pra mim? É rapidinho? <risos>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 Atrapalhando meu vídeo, moça. O que é isso Eu sou aqui? capaz de fazer qualquer posso coisa. Parar isso, pode parar. Você tá louco? Qualquer coisa pra você te tá seduzir, louca. meu amor. <risos> Sensacional, bem pra você. Bom. tá, tá, tá atrapalhando meu vídeo. Você tá atrapalhando tá tá meu vídeo, então. Sua carniça. Pode parar com isso. Então, pode parar. ó. Pode parar com tá... isso, toma seu celular aqui. Nossa, Vamos você lembra vai rir, de, de gravar pra mim. Você acabou com a minha surpresa, meu! Oi. Mais uma vítima. Um amigo. Oi, tudo bem? Oi.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 Oi, João. João, tá rolando uma festinha aqui hoje. E tá faltando homem, João. Olha só o que a gente vai aprontar, Dá João. Uma Roda aí. Tudo bem? Tem que pagar em dinheiro, mas o dinheiro tá lá dentro. Você pode me acompanhar, por favor? Posso. Desculpa te receber assim. Que isso? Tô com as minhas amigas aqui em casa. isso aqui. A gente tá fazendo uma festinha, minhas amigas, aqui no fundo. Oi! Oi! Oi. Tudo bem? Tudo bom? Ah, então. Prazer. Ah, a gente tava fazendo uma festinha aqui. Bem, e a gente tava precisando <risos> de um homem, assim, estilo você. Você faz, ah, você faz gostoso? Você faz gostoso? Faz mesmo? Nossa. Chegou na hora, Paula. Chegou na hora certa, então toma. Não, a churrasqueira que que é tá ali, amigo? a carne ah, tá aqui. aqui que que é você vai ser nosso churrasqueiro, vai colega. Vai lá, faz um coração. Não, de não. Achei que era outra festa. Não, que, que, que outra festa. Ué, você não falou que faz gostoso? Era mesmo. E aí, você vai pagar a bebida eu... Não, eu? Não, não pagar a bebida. Sou de um empregado não, pra poder, ó. gente. Você acha é. que você veio o quê? Você que vocês ainda não vão pagar a bebida? Aproveitar é, tá da gente, né? Tá aí, ah, vai provocar. Tá aí, você é folgado, hein. Na verdade, André, eu não tô precisando exatamente hoje de um montador. E mais uma vez. mais uma vez. Na verdade, uma tá fazendo vídeo. uma festinha, aquelas ali são minhas amigas, olha. Oi! Oi? Oi. Olha só essa picanha. O que, que, que você acha dessa picanha? Você gosta? É. E maminha? Você se dá bem com maminha? Maminha. Não vem cá, falou. Ai, meu amor de Olha Deus. aí, a maminha. <risos> e aí, o que, que você acha? Ó, oh, meninas, ele é casado, mas não. ele topou, tá bom. <risos> é do jeito que a gente tá precisando, né, amiga? É, é ele veio Olha, pra montar, agora, mas não, ele vai montar outra não, coisa não, pra agora. gente ah, hoje. Ai, oh. Oh. Vamos? Vamos! Já! Vamos. Meu, Agora. Eu nem acredito, meninos, Nossa, olha. Nossa, corre. Dei a sorte grande. Não, morrendo de fome. Olha lá, morrendo. nós estamos morrendo de fome. Você não pode é, pra churrasqueira, por favor? É, vai lá, lá pra churrasqueira. Lá Vamos lá, amigo. Você não falou que se dá bem com maminha, com picanha. A gente tem tudo aí, ó, de, tudo de primeira. Amiga, eu tô Mama, com fome. Não, mas tô pensando outra coisa. Apenas tinha o churrasqueiro que eu, eu, é precisava. Que eu Nossa, é. precisava. Nossa, meu Deus. Nossa. É, gente, Mas como assim, Oi, gente? Agora é, ficou brava, gente. Oi, João, tudo bem? Fala, Gabi! João, minha hoje é dia de compras, e aí, hein? Tudo bem, meu? Vou comprar tudo que eu tenho ah. direito. Vamos é? lá, vou escolher tudinho. Olha o vamos que é. Vamos aqui? Vai fazer. Aí. Essa aí é piradinha, é, gente. Roupa? Olha, essa pegadinha ser, tá é sensacional. Que que é, pegadinha inédita é, tá é, no é, é, show Clave Show desse domingo. Vamos rir, rir, rir vamos rir, vamos rir. Sopado, moça, não. Também. Tá bem? Você aguarde só um instância? Ai, caramba. Moça, eu tô com muita pressa, vou ter que me trocar aqui mesmo, viu? Ela tá Imagina, tô com muita pressa, vou me trocar aqui mesmo. Não dá pra esperar. Mas ficou bom. O que, que é isso? O ah, ah, ah. que, que é isso? Como você deixa ela se vestir assim? O que, que é isso? O que, que, que, que foi? foi o que ela vai mulher? O que, é que Fica é é louca, moça. É? É? É? Louca! Você quer o quê? Ridícula. Hum. Ai, Vou provar, moça. Tem gente no provador, não é? Você salvador, está ocupado? Né? Sim. Ai, moça, eu tô com muita pressa, não dá, pra, não dá pra esperar. Que é isso? O que tá acontecendo aqui? Você estava no provador, eu não quis esperar. Esqueci, Você me deu uma na cara? Não, eu não quero, vem pra cá. Mas, é assim, a senhora deixa, eu não trocar eu aqui me desse ocupa? jeito. Tô provando uma Cléber, Belê é nós que tá, hoje eu estou com uma promoção aqui de dar água na boca, roda aí que você vai ver, a ah, mulher que doido. Com vontade, Aê, hein? a primeira vez na casa aí? Ah, legal viu? E aí, vocês vão de que aqui hoje? Queremos querendo um contra filé. Contra filé e você? Ai, eu também. Contra filé os dois? Sim. Se eu te oferecer aqui que hoje tem um festival de rabada, na é hora que você olhar, você vai falar assim, é ah, o quê? Eu quero nossa, voltar aqui sempre. Nossa, é, então, é. vai babar. Nossa. Festival de rabada, mesa 2. Rabada Paulista. Olha que maravilha. Ó, rabada do Sul. Que isso? Não é rabada, vai comer? Rabada do Ceará. família inteira. Tira daqui! Tira é. o quê? É pra tirar! É pra tirar? É! Então tá bom! Vai. Vamos lá, ah, já que ele não, não quer, tá. vamos embora! Ele não quer, ah, eu quero! Eu, eu quero. quero! E aí, vamos de quê? Vamos de, de almoço? Sumba aqui, ó, hoje, festival de rapado! Né? Derrete na boca, vai te deixar. Babando, mano! Antes de chegar! Pode, pode ser? Pode ser! Rabada, é, mesa dois. Essa que eu te falo aqui é a rabada paulista, que é mais leve. Que isso? Que isso? Que isso? Não, no é oh, gente, gente, gente Não pediu ah, isso. Não pediu isso. Essa é pra família voar, toda. Vamos embora, é tá, vamos embora, embora. Ah, ah, Que é é isso? Mulher, não, não, não, não, não. Deixa, isso, Saiu, deixa, vamos, vamos deixa o menino aí de boa. Meu. Vida, o cara tá suando. Olha, amiga, você não tá nervosa. Tá Ué, o que é tá, isso? Você nunca, nunca viu Rabada? Mas tá, tá? Tudo bem? Tudo bem. Só com é fome. Só com bastante fome. Posso oferecer um negócio pra vocês? Sim, tem que ter. Que tá bombando na casa? Sim, assim? é Hoje bom. eu tenho um festival de Rabada. Pode eu ser? Nunca comi, mas vamos provar. Vai provar? Vamos provar. Rabada, mesa 4! Ah. Rabada Paulista, olha que maravilha. O que, que é isso? Essa é a gaúcha do sul. Como e assim? Aquele é do Cadê Ceará tá a rabada papai? que você falou que ia trazer pra gente. É que que um festival de lá. rabada. Pelo amor de Deus, ah, né? É é para de olhar! olhar. olhar. Não ouvi, não. Para! Você não, não vai, vai olhar! olhar. Vai olhar. Eu não para, eu tô ridícula! Para todo mundo e você tá. O que que eu fiz? Oi, João. Tudo bem? Vem dona Jo. Hoje eu fui fazer minhas compras do mês. Você acredita que não tinha um carrinho pra me ajudar a carregar? E agora? Como é que eu vou fazer? Assiste aí que eu vou desenrolar. Vai aprontar, né? Vamos Rica Priscila, Olha o que essa nossa, louca vai cara, fazer. Por favor, rapidinho. Nossa, tô tão cansada. Tô com todas essas sacolas. Acabei de fazer uma compra aqui, só que só consegui deixar meu carro lá embaixo. Aí eu aguentei trazer elas até aqui só. Tá? Meu carro tá aqui embaixo, rapidinho. Tá muito pesada. Aí eu preciso de alguém pra me ajudar. Tem outra pessoa que possa te ajudar? Você sozinho? Não, eu tô sozinha, vocês não podem me ajudar rapidinho, ele é homem, fortinho. Você me ajuda? Ai, que bom. <risos> oh, oh, que, ia que ia é isso? Ô, ô, o que é isso? Você tá jogando minha compra? Ei, você quebrou, você vai pagar? Não vou pagar Você vai pagar? Você tá louca? Ela vai pagar, moço. O que foi? Calma, amor. Você não vai. Você vai me ajudar ou você vai quebrar minhas coisas? Não vai. Ah, mas ele vai Vem ajudar. Ele vai me ajudar Sim. Vem aqui, moço. Moço, moço, oi. E mais uma vítima, mais uma vítima. Meu marido fez eu fazer essa compra aqui, agora eu não tô com condições de levar até o carro, tá muito pesado. Ah, é... é aquele carro ali, ó. Você me ajuda? Você se incomoda? Rapidinho. Ai, tá pesado. Caramba, vamos lá. Tá conseguindo carregar aí, moço? Tá pesado. Não, oh, não sei. Não, o quê? O que foi? Ai, pelo amor de Deus, moço. O que, que foi? Nossa, moço, volta aqui, tá pesado. Moço, moço, oi, tudo bem? Rapidinho, um minutinho, eu vim ali de cima com todas essas compras, nossa, tô cansada, meu braço tá todo marcado dessa compra toda, aí tô sozinha, meu carro tá ali embaixo, que eu não achei lugar pra estacionar lá em cima, você não me ajuda a carregar Ajudo, essas sacolas? Você que é fortinho, pode. né? Pode? Pode? Tá, eu vou pegar aqui, ó, você pega essas aqui, ai, tá pesada, nossa, muita coisa, a compra do mês, né, gente? que isso? O que é isso? O que, que? O que, que foi? isso? É ela é só que vai me ajudar, moça. Essa bunda de fora, o que é isso? O que foi isso aqui? Tá na moda. Tá na moda, amiga. Vem cá, Nossa, eu te ensino. Eu te que ensino que eu a coisa. fazer isso aqui. É legal. Ô, garota, meu. Se ajuda. Se ajuda. Se ajuda. Se ajuda a bunda de fora. vem Se vira, se vira. Que que que -se. Qual o problema? Oi, João. Tudo bem? Ah, João, vou hum. te falar, viu? Sempre tem alguma coisa que dá errado. Ah, é? Ah, é? <risos> Olha o que essa doida vai fazer. Vocês ver o que vai acontecer? Já vai, moço. Ó. Oi, boa noite, tudo bem? Nossa, que rápido. Eu tô até desprevenida. Você não quer entrar rapidinho porque tá chovendo? Isso, fica à vontade. Opa. Nossa, você é super rápido, né? Desculpa os trajes, é que eu tava meio desprevenida, achei muito rápido. É, quanto que é? R$39,90. Eu vou pegar o dinheiro. Pegadinha, Guinnete, tá no João Kleber Show. É, Ellen, acho que trancou. Ai, amiga, vamos. Ai, nossa, isso ajuda a gente aqui, dá, dá um pinto aqui, moço. Vai, moço, vem aqui, moço. Volta aqui, moço. Nossa, que covarde. Olha agora, olha agora, olha agora. Vocês vão ver o que vai acontecer, ó. Oi, moço. Oi. Entra aqui rapidinho. Tá chovendo. Sim, sim, sim. Eu tava até desprevenida, olha. Não deu nem tempo de eu me trocar. É... Quanto é que eu te devo? Você ah, espera triste. um pouquinho pra pegar aqui? Olá. Amiga. Olha agora, olha agora, agora, agora. Trancou. Ai, ai, gente, ai amiga, tem que a ser a rápido. Olha, oh, ajuda, Ajuda aqui. Oh, oh. Volta aqui, moço. Volta aqui, ah, oh. para de ser é covarde. Ah. Traz, amiga, traz, ah. Traz, ah. traz. Volta aqui. Ajuda, aqui, ajuda. moço, aqui. Ei. Ei! Oi, moço. Tá Oi. chovendo, você não quer entrar rapidinho? Bem bolada essa pegadinha. Achei que você veio muito, muito rápido, não deu nem tempo de eu me ajeitar. Quanto é que eu te devo? Trinta é... e Você espera um pouquinho aqui? Amiga, acho que trancou. Meu Deus! Gente, gente. Vai. Ajuda favor, a gente, ajuda. por favor, aqui! Corre! corre coisas. Moço. Vai, moço! Corre. Pega que nem homem, moço! Vamos! Ah, pega ah, aqui, corre, moço! Ajuda, Não, vem aqui, volta aqui! Não, peraí! Vem aqui! Não, Vem aqui, ah, moço! Onde você vai? Olha só sua bolsa ali! Não, vem aqui! Traz, amiga! Traz! Ah, traz! Ah, traz. Ah, vem ah, aqui! Ah, ah. aqui. Falta, por favor! Covarde! Oi, João, tudo bem? Fala, Jaqueline! Hoje tá tão calor que tá bom pra tomar uma gelada! O que você vai aprontar, menina? Lá vai, é. lá vai! É. Tudo bem? Nossa, tá um calor, né? Opa. Tá calor, né, hoje? Acho que hoje o tempo tá propício pra tomar uma gelada, né? Com você? Topa tomar uma gelada agora comigo? Claro. Agora, topa? Com certeza. Agora. Como okay. fazer? <risos> <risos> <risos> <risos> Ó, dirou. Licença. Vai lá. lá vai a loira, mais uma vez. Tudo bem? Aí. Nossa, tá quente hoje, né? Bastante. Posso sentar mais perto de você? Pode. <risos> tá eu quente, quero ver. né? É, seu quê? Você vem ver. sempre aqui? Primeira vez. Primeira vez? É verdade. Primeira vez você vem, vem aqui? Boa essa praça, né? É. Olha o que ela vai fazer. Só que tá um calor, nossa, tá quem que aguenta um calor desse, e né? Aguenta, né? Calor demais, topa tomar uma verdade. gelada comigo agora? Eu topo. Ai, que <risos> bom. Eu queria mesmo uma pessoa pra tomar uma gelada comigo. Você topa <risos> agora. <risos> então vamos. Agora? Agora? Toma uma gelada! <risos> Pode. Ué, ai, peraí, ai, não, peraí, você não, não, não, não queria uma gelada? Não, é peraí. Você não queria não. uma gelada? Você não queria uma gelada? Ah, botar tá geladinha, oh, pô. Não é que Licença. beleza, nesse domingo, hein, minha amiga? Oi, tudo bem? Nossa, mas tá um calor hoje, não é. tá? Vocês vão o que é. vai acontecer. Nossa, hoje eu tomaria uma gelada, uma bem gelada. Dá tá pra contar isso mesmo? pra tomar gelada comigo agora? Vocês vão ver isso aí. Agora, agora. Vamos. Agora? Agora. agora. Bora? Vamos? Agora? Então vão. Olha agora. Olha agora! <risos> Você não queria uma gelada? Você não queria uma gelada? Academia para todos, Voltando, né? Preso. E os incomodados? Voltando, ah, os incomodados, é. ó, que se mudem. É o assim, seguinte, vocês vão ver o que essa maluca vai aprontar. Foi pop, que que foi? Eu tô o que foi? Qual piranha? O que foi? o tamanho O que você tá passando? falando? Tá deixando de ser eu passagem. Ô, vai com você, vai embora. Vai incomodar, vai sair fora. Eu, hein? Ai, vamos rir, vamos Mas, amor, você tá fazendo a sério ou você tá olhando pra bunda dela? Não tô olhando, não, amor. Me fora pra lá, né? Olha, ah, ah, ah, o que que não não. R10, oh, respeito, hein? Quem manda trazer namorado pra academia? Fala aí, João, tudo bem? João, eu não sabia que era tão ruim machucar o braço. Eu não consigo fazer nada. Casão, será que você podia me ajudar aqui, por favor, que eu machuquei o braço? Pode me ajuda aqui, moço, por favor. Por favor. Pode ver? Isso, pode. Ai, moço, a minha ah, saia não, é né, meu? A minha ah, saia não. Tá pra tá tá não, tá pelada, não pra tá moço. Nossa, Cacim, me ajuda aqui, ó. Oh, você vai deixar eu assim? Casal, desculpa atrapalhar vocês. É que eu tô com o braço machucado aqui, tá dolorido. Ah. Meu celular tá tocando aqui. Você pode segurar aqui pra mim? Oh, vem, você tá, só um minutinho. Tá bom. Onde que tá? Pode, pode, pode pegar Oi? aqui. Ô ah. oh, moço, a minha, <risos> minha roupa. Tá me né? Você tá querendo aparecer aí. Não, moço, é. pelo não, amor não. de Deus. Desculpa, ela que é. Moço, oh, para com ah, isso. Ah, você ah, vai ah, deixar eu assim, ah, ó. Ah, Será que você podia me ajudar aqui? que eu machuquei meu braço. Meu celular tá tocando. Você pode pegar aqui pra mim, meu celular, por favor? Ô oh, moço! Que que isso, é pra pegar o celular não, tchau, não, minha... Ah, oh, minha amor. saia! Pega tá bom! Moço, isso, moço me ajuda aqui, não, por favor, mais. moço. Pega aqui pra mim a. Tem uma... Tira a <risos> minha saia, eu sou <risos> Moço, me ajuda aqui, meu! Me ajuda com a minha saia! E aí, João? Tudo bom? Fala, dona Priscila! Voltou, sua doida! Não ah. tô passando. Ah. Mais fome... É o que tá tendo, viu? Vocês não conseguem me dar. Ah, maluquice que essa coisa vai fazer. Essa pegadinha tá sensacional. Vamos rir, Capricina! Vamos Ei, rir! Casé, tudo bom? É só um do tempo de vocês, rapidinho. Eu não rindo de fome. Vocês não tem uma moedinha para me dar? Qualquer moedinha que vocês tiverem. Não. Eu tô com muita fome mesmo, é sério. Oh, olha só como eu tô desnutrida ah, ó, oh, me é ó, tô desnutrida, cara, eu tô desnutrida, eu tô desnutrida eu tô sem roupa. moço, então, por isso que eu tô por isso que eu tô te pedindo moedinha moço, aqui ó, tô desnutrida, Dá uma palavrinha com vocês sabe? Eu não mordo não moço, eu não mordo, rapidinho, é que eu tô com fome entendeu? Eu não tenho você tem uma moedinha? Eu tô com fome entendeu? não tenho não. olha como eu eu tô desnutrida ó, ó Ó, oh, eu tô desnutrida, ó. Oh. Tá vendo? Respeito. Moça, eu tô desnutrida. É... Me arruma moeda. É eu tô bolado. desnutrida aqui, moço. Eu não falei que você ia rir muito no João Kleber Show de hoje. Agora quero saber quem é que ganhou as a cesta de Coelhinho da Páscoa e a caneca do João Kleber Show. Aí amanhã nas redes sociais vocês já vão saber o vencedor. Combinado? Tchau, Brasil! Agora fique com o meu querido Marcelo de Carvalho. É com você, Marcelinho! João Feliz Páscoa!